bem do que tinha. Passa a carteira, menor! Passa a carteira, menor! Preciso chamar um ator de verdade para eu conseguir fazer vídeos. É verdade! Pois, pessoal, sejam bem-vindos ao canal Tivo, não esqueçam mais do vídeo? E hoje é um vídeo onde eu vou fazer uma coisa. E bater palmas. E eu bati palmas. Yeah, eu, bati palmas. eu venho aqui e vou reagir ao vídeo com mais views. E o último vídeo. Que é o mesmo vídeo. E mano. Eu já estou lá. Tu hoje vai amanhã fazer três semanas. Porque eu estou a gravar este vídeo na quinta. Mas tecnicamente. Quando eu estou a gravar este vídeo. É na quinta. Mas pode ser que o vídeo esteja assim na sexta. Estavas pronto. O seguinte, eu vou ver, eu venho aqui em ordenar puro e vou em os mais populares. Que é que me aparece aqui este aqui do Roblox. Mano, eu tenho muito pouco vídeo agora que eu... Por... Agora que eu paro para ver se eu tenho muito pouco vídeo. Mas bora lá reagir aqui ao meu first vídeo, my chanel. Ya, yeah. chanel, maltinha. Aprenda um português comigo. comigo Ya, yeah, Que é, porquê que eu tenho de ser... não falo nada. Bora lá assistir. Vou agora. Agora vai aportar uma coisa Tá, vamos lá. Vamos ver aqui que eu ainda não gravava o Pula HD. Ok, uma coisa muito boa já. Boas pessoas, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Agora fiz bosta. Porque eu estou sem mas pronto, estou Pelo menos foi uma intro melhor do caminho. Já! Aqui no telemóvel. Ah! Ah, esquece me de uma coisa. Neste vídeo eu comentei assim, tipo, um ano depois. É, dois anos depois. Um ano depois, sim. Perguntei, ajudei alguém e um gajo disse, ajudou. Dei like e coração, não é? Porque, pronto. Este gajo disse, sim. Este aqui, não. Este é nada. Pois aqui, eu vou te enviar 50 euros quando saber. Estou estou brincando. Eu disse assim, ó. Eu disse assim, okay, agora, é, agora, agora é para meter o um meme na tela, em editor, eu quero dizer, para meter o um meme na tela, não ajudou é nada, ó oh, se não te ajudou o problema é seu, não é dele, diz aí, sim. O sim não teve nada a ver, tá, o sim foi a única coisa que eu não entendi. obrigado, sim, ajudou, sim, De, eu dei like extra em tudo, like extra, não dei like. Então este aqui é um... é um amigo meu por acaso? Não, também não. Tá, mas okay. pessoal, é inaceitável postar. Depois de três meses, mas não. É e agora vai aparecer uma coisa na frente, desculpa, este posto na frente. Boa pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos jogar Map. Eu comprei um microfone. Que okay. é... Consegui abrir a capeta Este microfone, acho que me salva os dias. Porque eu usava um portátil. Não salva nada. Porquê? Porque o portátil não aceitava um microfone. E eu estava a usar um microfone. Do portátil sem saber. Olha que interessante. Olha que bom. <risos> e... Eu tenho achou assim com o Rocket League. Desistei um vídeo e agora não apetece aí eu E hoje não vai ser só jogar mais pret. Não, não vai ser a jogar. Tu vais entrar no jogo, mas tu não vais jogar. Tu vais dar um tutorial. Bora. Fazer coisas, então. Não, vou dizer como... Fazer coisas? Tu vais fazer uma coisa, ensinar. E nesta altura, a minha conta tinha começado. Porque eu até hoje tenho essa conta. Deixa eu entrar aqui no Roblox. Oh. Até hoje tenho esta conta, só que estou com 200 amigos. Tendo porque eu tive que tirar para adicionar outros amigos. Abriu um pouco. Ok, então eu todos. Vocês sabem que as escola de Mac City abriu certo? Não. Já abriu há um ano. Mas pronto. Mas pronto. Para quem isso? Agora abriu. Não, para quem? Não sabe. Sabe. Para quem não sabe o que é o Roblox? Então, sei. é um jogo que dá para jogar online. Não, achava é que só dava offline. É off oh, eu só tirei zero. Eu ali ao fim. Oh, toma! Incredible oh, Nations! Oh, yeah. Diane! Eu vou tirar esta parte do ar. Vou no editor do YouTube e vou cortar. Desculpa eu estar assim grande. Era para dizer. Pessoal, a técnica é ficar em grande. Pessoal, querem ver o. Ficar assim, ó. Como, é, é como entrar na sala dos professores Pro, sou, sou, Tem 10 sílabas. Vas. Vaz. É na escola do Map City. Pessoas... Tu vais aprender lá, não. a jogar jogos que tu vais aprender. tu então, não é uma escola, é. Antes escola. não consegue entrar lá, tem muita dificuldade. Não, tu consegues entrar na escola, nem sou mula. Não. Nós não temos dificuldade, por acaso. Nós não entramos. Eu tive, eu tive muita esperteza e eu pensei que era para ser. Eu tive muita esperteza. Não, por acaso foi na cagada, tá? As revelações do vídeo foi muito na cagada. Eu fiquei. Foi assim. Eu não estava a conseguir entrar. Eu, eu um dia meti-me grande e no dia seguinte eu fui entrar na sala dos professores e deu. Eu pensei. É por causa como eu era uma criança muito inteligente, não é como agora. Tem um mas... Tem na mu... calhar, a gente ainda assim no Map 7. E... No Map 7. <risos> Zic são do caramba, nosso Grande, maior. Maior. E, e consegui entrar, não sei o como. Uh, tenho... Não sabes como. A tu te explicaste como é que é não sabes como. Eu sei que sou um bocado pobre, sei, não, não tenho muito pronto. me esquecer. Porra, tens mais do que hoje em dia, meu. Então, estás rico. Tenho. sei <risos> não sei o que eu estou a dizer, mas... Pessoal, tá, eu não vou... Mano, esta cara aqui ainda existe. Porra, a cara aqui ainda existe. Vou tirar o webcam para mostrar isto tal. Tá? Não não, não vou, porque o meu pai não me deixa de comprar robô. É, Porra, também nem quero sugerir. Ok. Estou okay. como vento estou aqui na escolinha. Tá? Não, eu estou a ver que estás ao pé de um bebedor que está ali. Acho que aquilo é um bebedor. Oh, ó, oh, só duas pessoas. Aqui é o diretor. diretor. Não, eu oh, vou estou a brincar. Então, e agora, se vocês forem, aqui ó. Oh, já dá para entrar super pequeno. Ai cara, acho que eu sou tão esperto que até para o início do vídeo novamente. Right. agora você falar inglês Lounge, não sei o que é Lounge É professor Lounge Não dá para entender Não, isto é do professor Lounge long, Isso não dá para pôr em pau Que bosta Ainda dá para cortar o vídeo Ainda Na altura ainda tinha esta porrada Aqui e apareceu o nome aqui Acho que hoje em dia já não tem Já Estava aqui uma fita Estava aqui alguma fita eu não treino na escola outra vez. Não, não é, né, não. não é, é não que inteligência. <risos> Diego, inteligências. O Isto é do Não, isto é do vídeo mesmo. Ah tá, agora não entrei na escola. inteligente. Pessoal, querem ver? Oh, pessoal, para vocês não, acharem não o, Deus, o grande? Sei lá. Vou aqui. que ficar pequeno. Outra lintina é para ficar grande. Vou ficar -se pequeno. Eu sei inglês, tirei nota. Muito, eu tirei muito bom inglês, como é que eu não sei oh, isso? Duvido que vocês digam que eu vou entrar, que eu não vou entrar de certeza. Duvido. Que... Tu vais entrar. Eu Pá, eu tentei é mandar mensagem a um amigo meu para ficar a gravar comigo. Deixa eu adivinhar. Oh, Quanto? Quando que... Desculpa. Eu disse que não. que alguém é gravado comigo, só. Eu gravo mesmo, tá bom, então. Duvido, gravei com muita gente e eu não percebi. Oh, oh, quero ver que eu já não consigo entrar. É, não, só... não, eu não quero! Estou a ser russo comigo mesmo do passado. É isto. Quero ver que eu já não consigo entrar. Oh. Não dá, oh, tá tu... tô... Oh, estás aí dentro, meu! Mano, eu achava que estavas aí dentro, mano! Caraças! Vou tentar! Isto não dá, tá Puta, para Toda. quem estás a irritar, se tu sabes que não dá para entrar? Oh puto, é para ir para a aula Pero. de história. Vai para aula de história, tens de aprender que é difícil. para a de Mano, porquê que eu estava tão viciado nesta mãe? Eu nem me lembro de cantar esta música nunca na vida. Sem sair agora. Oh, vem lá, eu faço tentar tá, andar para a frente, eu não consigo. Tá? Oh puto, eu achava que é, estava a, é, é, a andar é para trás. É ficar é que... maiores. Há maiores? Puto, este, este foi o melhor eu final já, que eu já fiz. Eu estava a que era para ser maior. Agora, já está. Espero que tenham gostado. E tchau, falou. Tchau, oh, final. Uh, Estou a brincar, ainda não falou. É, daqui a 3, 2, 1. Tchau e falou. Foi o melhor final. Que é da minha mãe. Foi. Foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Vou agora sentar-me na cadeira do Mandalorian a falar aqui com o Baby Yoda, Baby Yoda, meu querido amigo, está vocês gostaram do vídeo, deixem o vosso like, subscrevam-se aqui no canal. Tchau e fui! Tchau, tchau!